A Defesa Civil já começou o trabalho de distribuição de telhas, produtos de higiene e alimentos para os moradores de Ponte Alta do Norte, na Serra Catarinense. Os estragos ainda estão sendo contabilizados, depois que ventos fortes deixaram parte da cidade destruída. Três pessoas da mesma família acabaram morrendo, 70 casas foram atingidas e 12 ficaram totalmente destruídas. O secretário de Defesa Civil, Milton Obos, sobrevoou as áreas atingidas na cidade para contabilizar os prejuízos. As famílias receberam o apoio emergencial do governo do estado para começar o trabalho de recuperação dos estragos. Foram distribuídos colchões, lonas, telhas, cestas básicas e kit de higiene e limpeza. O vento, que não durou mais do que 20 minutos, deixou um cenário de destruição na cidade. Doze casas ficaram completamente destruídas. Três pessoas da mesma família morreram. Jaysson era filho do casal e também teve a casa que construiu há três meses, levada pelo vento. Ele passou o dia tentando recuperar alguns pertences no meio de tantos escombros, mas não consegue acreditar na tragédia. Não, estava viajando. Daí chegou em casa. Tá isso aí. Você conseguiu falar com eles depois? Não. Ali em cima ficava a casa do casal. Com a força do vento, ela foi arrastada para o outro lado, a mais de 100 metros. Aqui a gente encontra muita roupa espalhada pelo chão, eletrodomésticos, um colchão em cima da árvore e até uma árvore arrancada com o tronco. As vítimas foram sepultadas nesta manhã, depois do velório que durou a noite toda. Amigos e familiares lamentam a perda. Ah, eu fiquei muito aborrecido, muito triste. Eu fui embaixo, no... aqui, perto do asfalto. Daí vimos com a vizinha, tudo aquilo. Eu fiquei muito triste. Eu cheguei a chorar. Uhum. Chorei bastante. Fiquei muito nervosa. Morrendo. Gente muito boa, trabalhadora. Né? Uhum. Dentro de segundo. No sítio Três Lagoas, que fica próximo à BR-116, o cenário parecia de guerra. Animais mortos, árvores caídas e famílias tentando recuperar o pouco que sobrou. Marcos Roberto, ainda abalado, relembra o drama que viveu. Nós estávamos dentro de casa, fazendo comida para jantar. De repente, deu um estouro, um raio e quando nós vimos, erguiu a casa inteira, completinha, e jogou para cima e caiu para baixo. Nós ficamos tudo debaixo da madeira aqui. Daí, meu sogro voa mais ou menos uns 400, 500 metros, foi para lá na casa do outro homem. Nesta propriedade, a plantação era de pinos e araucária. As árvores ficaram totalmente destruídas. Parte delas foram arrancadas e outras partidas ao meio. Isso tudo na microexplosão que não levou mais do que 20 minutos.